Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural e nesse vídeo irei comentar sobre quais são as cinco coisas que você não deve em nenhuma ocasião falar a ninguém. Pois essas informações fazem parte daquelas que só devem existir na sua memória, sendo guardadas em segredo. E caso ainda pense em contá-las a alguém, passe o dedo indicador na horizontal e de um lado para o outro da sua garganta, indicando para si mesmo o que aconteceria com a sua vida Caso essa informação vazasse por aí, pois esse é o tipo de informação que não atrai nada de bom se você contar. E quer saber agora quais são as 5 informações que você jamais deve falar a alguém, então vamos ao que interessa. Aliás, para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. Para que desse modo, fique por dentro de todos os conteúdos postados no canal. O primeiro segredo de Estado, e é que, em hipótese alguma, você deve falar a outras pessoas, é exatamente o quanto você ganha. Na maioria dos casos, qual o valor líquido de seu salário, e para as pessoas jurídicas, o montante de suas receitas. E a menos que você possua sociedade de capital com outro alguém, não é uma boa ideia ter essa informação vazada por aí a qualquer um. Isso dado que muitas das vezes, até mesmo em uma sociedade de capital, se não houver o um mínimo de harmonia entre os sócios, a empresa pode ter os seus dias contados, por conta de um conflito de interesse ou até mesmo de má gestão e etc. Fica entre nós. Por qual motivo você falaria abertamente sobre os seus rendimentos? Qual a necessidade disso? O que você acha que essa atitude iria trair? E então perceba. Não há vantagens em dizer o quanto você ganha, porque isso só atrairá gente interesseira. Quem toma esse tipo de atitude normalmente possui vaidade de espírito e deseja ter o seu ego massageado. Além do mais, elas pensam que dessa forma poderão atrair a admiração das pessoas à sua volta, uma atitude equívoca que as colocará como alvo de um bando de baba-ovo que normalmente só irão sugar o que desejam e no final, quando esgotar seus recursos, elas vão embora, esnobando e deixando a conta para você pagar sozinho. Esse tipo de informação não é adequado ser espalhado. Logo, se você, por algum motivo, sentir vontade de dizer o quanto ganha para alguém, cale a boca imediatamente. E em relação às pessoas que você confia, você até pode dizer um valor próximo ou mesmo dar uma base do quanto ganha, caso isso seja necessário. A segunda informação que você deve manter para si mesmo são os problemas familiares, porque ninguém de fora precisa saber o que acontece dentro da sua família. Se você está brigando com o seu parceiro, se está tendo uma desavença com o seu pai ou se está em andamento com uma ação jurídica contra um parente ou qualquer outra coisa do tipo, mantenha isso para você. Espalhar esse tipo de informação só te deixará exposto. Aliás, comece a desenvolver o seu crescimento pessoal para que essas situações não sejam mais um problema em sua vida, pois o segredo para lidar com essas situações da melhor maneira está em não tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. A terceira informação se trata dos seus planos para o futuro, porque quando se trata de futuro, contar o que se planeja. A quem não está alinhado ao seu modo de visão, só irá trazer negatividade e dúvidas sobre o que você é capaz de fazer e alcançar. E é exatamente nesse ponto que desejo entrar com você. A dúvida é um sentimento que te paralisa e te impossibilita de alcançar grandes coisas, pelo fato de ter medo e incertezas sobre o que pode acontecer. Logo, reflita comigo. Se ficar se limitando à dúvida sobre o que acha ser capaz de fazer ou alcançar, o que te sobrará? O pensamento desalinhado da confiança e da positividade não é capaz de te levar a resultados que sejam considerados como grandes conquistas. Não seja ingênuo, ao ponto de achar que todo mundo ficará feliz por te ver crescer. Então pare agora de ficar comentando seus planos e evite assim perder o controle de seus pensamentos. Em quarto, ter uma crítica sobre outra pessoa não significa que você precise expressá-la. Guarde esse julgamento para si mesmo. Tome cuidado para não estabelecer nenhum preconceito e continue sua vida, pois as atitudes e personalidades são dinâmicas. E mesmo que as atitudes de outras pessoas te prejudiquem, você não deveria expressar a sua opinião, do que pensa e do que julga, do caráter alheio. Lógico que isso também não quer dizer que você deva deixar de tomar as medidas necessárias nessas situações. Apenas quer dizer que não vale a pena o esforço em demonstrar algo que a outra pessoa não se importa. Além do mais, se parar para pensar, gastar tempo com julgamentos alheios é quase que uma fofoca. E aqueles que falam demais sobre outras pessoas é porque não possuem nada de bom para falar sobre si mesmo. E, em último, algo que você também deve manter em segredo, são os seus pensamentos, pois esses, quando compartilhados livremente e sem nenhuma cautela, diz muito a respeito sobre quem é você. E isso pode ser um problema, caso esteja falando demais, para uma pessoa que deseja te prejudicar. A forma correta de se ter e usar os seus pensamentos são que estes devem gerar atitudes, e atitudes, por sua vez, devem gerar resultados, Logo, se os seus pensamentos não gerarem atitudes, guarde-os para si, para que desta forma, estes também não te gerem prejuízo. Ademais, se ficou até aqui, espero que tenha gostado da mensagem. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.